e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares da terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da Salvação. Ao passar pelas aldeias porque Jesus percorria todas as aldeias da Palestina, suscitava uma enorme curiosidade. Os que já tinham ouvido falar nele, seguiam-no, ouviam-no, pediam-lhe favores, pediam-lhe milagres. Os que não tinham ouvido falar nele, pela maneira como ele falava e agia, perguntavam mas quem é este homem, quem vem a ser ele? Com que autoridade é que ele fala assim, é que ele faz o que está a fazer. E o Evangelho de hoje é, diz-nos que a uma certa altura, Jesus começou a interrogá-los a eles, às pessoas, ao grupo dos apóstolos que podiam informar melhor e perguntou-lhes quem dizem os homens que é o filho do homem, que eu sou. E os apóstolos disseram, talvez também eles estivessem ainda convencidos disso, uns a é Elias, outros a é João Batista, ou a é um dos profetas. E Jesus depois lançou-lhes à queimar roupa. E vós, quem dizeis que eu sou? Que corresponde a esta pergunta. Para vós, quem sou eu? e corresponda à mesma pergunta que ele faz a nós para ti quem sou eu desta resposta depende verdadeiramente a transformação da nossa da nossa vida é de uma grande responsabilidade porque podemos criar imagens erradas de Deus de Jesus de próprio porque a fé não é a nossa fé, a nossa religião cristã, não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é uma moral. É uma relação íntima com Jesus. Uma relação íntima com Ele. E se esta relação é verdadeiramente profunda, não há nada que a destrua. E aqui começamos a ser discípulos. E então responderemos como Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus gostou daquela resposta. Mas disse-lhe Pedro, não são palavras tuas. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que te revelou isso. De facto, nós sozinhos, para nós Jesus será sempre um mistério. Será sempre um mistério. O nosso conhecimento não alcança quem ele é, mas relacionando-nos com ele e ouvindo a sua palavra, nós crescemos nele e então ficamos a saber quem ele é. E então Jesus, quase como agradecido, eu já vinha preparando isso há muito tempo, mesmo que Pedro às vezes não concordasse com ele, Jesus diz-lhe, tu és Pedro e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E, portanto, Pedro sentiu-se apanhado desta maneira, com uma missão nova, uma missão nova. Jesus era a pedra angular da igreja. Ele, como missão, tinha de ser a pedra sobre a qual se iam erguer as comunidades cristãs e iam, ia nascer o novo povo de Deus, a nova, a nova igreja. Teve muitas contradições esta igreja ao longo dos tempos. Também Jesus as teve, porque Jesus aceitavam que ele era o Messias pelo que fazia, mas não, não acreditavam que o Messias fosse aquele homem simples, pobre. E também de Pedro muitas vezes se desconfia. Um homem como é que pode governar a igreja e o mundo? Pois não é a carne nem o sangue que move o Papa Francisco, que agora nos rege em nome de Jesus, mas é, de facto, o Pai que está no céu.